Olá a todos, esse é o seu canal favorito da internet. Esse cara achou uma nova utilidade para seu olho. Ele perdeu um de seus olhos para o câncer, mas ele teve uma ótima ideia, para substituí-lo. Ele criou um LED personalizado, uma lanterna de titânio para colocar na cabeça. Algumas pessoas pensam que isso pode ser perigoso, mas não se preocupe, o gato não é Não se preocupe, a casa. A de um avião é muito sensível. E este piloto enfia as mãos para fora da janela. Para demonstrar como pode ser uma mudança tão drástica. A inveja mata. Veja o que aconteceu com esse macaco. Cara que louco eu nunca vi um cachorro derramar tanto pelo assim. Quero um brinquedo desse para mim. Essa pobre criança não viu esse esqueleto enorme na varanda, até que fosse tarde demais. Esse garoto achou que podia se dar bem roubando todos os doces. Veja esse samurai, ele foi capaz de cortar uma bola de beisebol ao meio. Veja meus superpoderes. Vou fazer esse chinelo se jogado para fora só com o poder do meu pensamento. Que tal jogar uma partida de basquete agora? Obrigado e até o próximo vídeo.